Meu povo e minha pova Saiu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil E vão rolar vários jogaços Entre eles nada mais nada menos que um fafu Mas enquanto não saía o tão esperado sorteio A galera da jovem pão aloprava O pilhado surtava E era só gargalhada no programa Foi sem dúvida Um dos programas mais engraçados dos últimos tempos Pode ficar até o final Porque vale muito a pena Você vai rir como nunca Que loucura não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo. E ó. Começou o boi bombar, chula, A gente vai nada. Vamos falar do sorteio da Copa do Brasil, tá? Enquanto deve estar aquela papagaiada lá, tendo papagaiada, dancinha. A gente Quem gosta do caramba? Gosta, Vamos falar de bola, né? Ó, ó, tá começando aí o sorteio. Já tá acontecendo o sorteio ou é só lorota? Se for só lorota. Então, se for só lorota, pode tirar. Oh, por que, oh, oh. que a lorota aqui vale de lá? Não, no... Se for Por, não. A lorota, por não. que a lorota daqui vale de lá? Se no... a, pode... a moça tá tira. super bem vestida. Tia, azar não é olá. programa de estilismo? Eu não sou estilista. Moça então, pode... por que a lorota não, daqui é melhor que a de alguém que lá? Porque que que a gente fala de bola? Olha lá. Olha lá, presidente. Olha lá, Galvão Bueno, tira isso, pelo amor de Deus. Olha lá, Galvão, Galvão, Galvão, Galvão. Que loucura. Galvão, Galvão. Olha isso. Agora eu vou ter que escutar. O discurso do Galvão? Claro, é, Tudo óbvio. Tudo pra me tirar ele minha Ele tem uma paça, baita cara. É um leão. Eu tô, tô usando seus argumentos. Eu falei o que o Galvão Bueno. Ele tem um monte de história. Ele tem um monte de, de história. Ele um muito elegante. Só pra faltava escutar as lorotas do Galvão Bueno ele falando já na rua. Não, é história. tem a história dele. Tem. Ficou uma roupa lá. É o mesmo argumento que você tá usando. Mas já passou. história. Na São Paulo também. Ué, e não passou, não? O Galvão tá aí ainda, filho. Eu, eu, eu aqui estava defendendo, eu estava defendendo o Cruzeiro, Mauro César Pereira. Olá sobre essa situação de ser o maior campeão da história da Copa do Brasil. É isso que o Galvão deve estar falando. É, é, isso. é e Graças é isso. a Deus, está no culto <risos> e não vai ter volume enquanto tá não tiver procurando o sorteio da Copa do Brasil. Tá. Tá o Galvão entrou, melhor a audiência. Não esse tá encosta, tá encosta tá Flávio é Prado. Tem legenda, não, do Galvão? É, botou uma legendinha aqui, <risos> loucura. Subiu a audiência quando o Galvão entrou. Tá vendo? Falando o nome dele. Subiu. Querem você, entendeu? Não preciso de porra nenhuma da CB. Eu acho que eu sou a CBF, eu convido o pilhado para o ano que vem, no lugar do Galvão. Eu é acho, que é um acho que dá, acho que dá. É um dueto, né? <risos> é verdade, é Galvão, aqui pilhado. funcionou. Agora. Essa situação. Mas dá pra pensar, dá pra pensar. Não, Pô, tá riscado acabar o programa e não sou chefe. É, não é é que pra falar. Não era pra falar. Cadê? Mas eu não falo. Aí vocês querem, <risos> aí aí vocês querem é falar? É simulado. <risos> ele é estimulado. Ele, é ele eu gosto de uma camarada. Eu falo pra <risos> ele aqui: <risos> tá o Galvão. Ele falou: bota o Galvão. Aí, aí só ó. Vocês estão querendo ver o sorteio e o Galvão não para de falar. Ele não para de falar. Quem mandou convidar? A culpa não é dele. A audiência é culpa não é dele. Que loucura. Você quer ele ou você quer a dancinha? É, tem que escolher. É, Tuber, doido. Doido. lá, eu, ou... quero, ó, eu quero a bolinha, só, só quero... e aí é eu negócio. quero a bolinha vai pegar mal para curioso estamos com 80 é mil aí, eu quero sorteio, eu quero o sorteio, <risos> eu, <risos> quero sorteio eu quero o sorteio, quero ver o sorteio. Ver o sorteio. Você tá falando coisa, falando sério agora Fala, sobre isso, você cara, falar, o negócio pô. é marcado para uma da tarde, 1 e, é. e tem discurso, é sacanagem. né? eu, aí vocês falam de não, não, mim, não, é não, eu, não, eu não, não, não, você vai concordar comigo, não, eu olha que raridade. Não eu concordo com você, porque assim, pô, o ca... imagina as pessoas que estão acompanhando com a gente, por outro meio, é, por uma emissora é. de rádio, ou na internet ali, atualizando, quero ver um sorteio do meu time, é hora do almoço, o cara só pra almoçar, né? O cara, tá, o cara que só pra almoçar. já voltou pro trabalho, o negócio não faz nunca, e tem um discurso, pô, faz um, um programa especial do Galvão Bueno. TV CBF, e ficou o dia inteiro lá falando, contando história. Porque as pessoas não ligaram pra ver o Galvão Bueno. Nada contra o Galvão Bueno, nada contra ele. Mas tá demais isso aí. Né? Eu não tô vindo dar bem, né? Tá é para é pra javali, isso não, é e é h 28 é isso. Um horror isso aí, gente. Já vem a sorteio. É, você já imaginou menos. todo o sorteio de todas as fases nesse, nesse nível. É. Não, e é isso que eu falo, porque a gente brinca, mas é um desrespeito. Isso tá demais já, pô, 21 e 29, não, e é porque... o homem não para de falar. Não para, e é que, ó, a gente tá, tá voltando Tá todo mundo aqui. cornetando aqui no Twitter, ah, tô... aqui, nossa. Não, aqui a gente no, tá voltando no... pra Rádio aguenta mais? em dois segundos. Somos 81 mil pessoas feitas de otário pela CBF, contando também a audiência da rádio, que é gigantesca, esperando desde uma hora da tarde o sorteio da Copa do Brasil que tá tendo agora um stand-up, um monólogo, sei lá o quê, do Galvão Bueno lá. A galera tá E nada acontece. nada acontece. Nada <risos> acontece. Eu só está de saco cheio. Não tem nada acontecendo. Tem aí um monólogo, é uma palhaçada com o torcedor, é uma palhaçada com a gente da imprensa, é uma palhaçada com os dirigentes dos clubes. Ninguém é obrigado a ficar vendo esse discurso aí por mais de 20 minutos. Olha ah, Vou ler uma frase pra você. Ah. Eu vejo todo mundo aqui na plateia ansioso para o sorteio. Eu acho que todo mundo quer ver o sorteio, gente. Galvão Bueno. Quer? E cadê o sorteio? <risos> cadê coisa? o sorteio? Ninguém vê o sorteio. Galvão ah, pro sorteio, pô. E ó, não somos nós, tá? Que estamos fazendo vocês Jotários. otários. É a CBF que tá aí numa enrolação absurda pra fazer esse sorteio da Copa do Brasil. E me desculpa, o torcedor não merece, como disse o Mauro. Oh, na boa, não dá, não dá, não dá pra gente compactuar. Mais uma homenagem, vamos botar vídeo agora, que loucura, gente. Que loucura, não é o horário pra isso, o horário pra isso era meio-dia. Não era uma hora da tarde. Ah, pilhado recalcado, deixa eu homenagear. Fala o que quiser, mas homenagear antes, antes. Aí dizem aqui, eu adoro a zoeira. Ah, filhado, você nunca vai receber isso. Foda-se, eu não quero. Mas eu quero ver o sorteio dos times da Copa do Brasil. Cruzamento do da... Agora Sua. vai? Eu... Não, tá na hora. Voltou o gol, tá. Gente, na boa, que loucura. Eles botam uma imagem pra me provocar. Eu vou levantar. Eu vou que levantar. Que você na não fala, tu... Faça isso. Eu que vou que levantar. Não... Eu vou no Botou banheiro. Um dia, vou voltar. Faça vou fazer minhas isso. necessidades. Vou voltar. Pode falar. Pode, pode falar um negócio. São Paulo e Fluminense... Ó, eu Ai, vou fazer bom. uma coisa. Gabriel, fica no meu ponto. Eu vou levantar. Eu vou, levantar. Eu vou no banheiro. Oh, louco. Vou fazer... Vou fazer minhas necessidades. Você precisa. O Flávio... O Flávio Prado... To... Toca enquanto isso. Pô. Ah, já tá aqui. Não, não, não, não faz isso, fica aí, mas pô. Dá vontade de fazer a necessidade. Não dá Mauro César, eu tô calma, errado. Sim, ah, dá você. Que dá sabe. aquela aliviada. Calma, tá cara vai saber da vontade Pô, sabia, de saber. Dá aquela aliviada. Não, o tá pedindo mais calma, né, você ligado, que cara. ele tá pedindo calma, Léo. Calma, Fofoqueada. Calma. calma, calma, Calma, Fofoqueada. Só mais calma. um pouquinho. E... Mais um pouco, Fofoqueada. E... Tá um tá um chegando um pouco. Chegando, pouco. Mano, Tá Acabou um de chegar a informação. A partir das 14 horas eu sorteio. Há quanto tempo o Galvão tá falando, pelo amor de Deus? É hora. Ai, 35. Não, meia hora, velho. Já tá na parte Já tá na parte começou uma hora em ponto. Isso ninguém pode negar, uma Gente, hora, pumba. São 36 minutos do Galvão falando, hora, cara. E as é, duas moças história. do lado ali em pé, né, até que ouvir isso, deve ficar ali fazendo tem caras história. de boca. Isso é, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Agora, vamos esperar, né? A gente vai ter que esperar ah. o sorteio aqui, porque a gente tem comprometimento com vocês. Mas isso tem... é né? previsível, né? Não vai. Então vamos não ter mais o programa dele segunda-feira à noite. Quer dizer, imagina, a demanda é, reprimida, amigo. Pô, o homem deve estar é. tá louco pra falar. É. <risos> deram, deram o palco pra ele, literalmente. Chamaram. Não, chamaram. Chamaram. Ele, chamaram. Ele não, não tem culpa. culpa. Chamaram, agora claro, aguenta. Claro, claro. Não é essa palhaçada que diz que... Eu não tô achando que ele não vai parar de falar nunca. Não, né? não vai, ele, ele continua falando. Acho que tanto pela eternidade. <risos> ele continua falando. Agora, mim, são... mensagem, eu Pô, pegar... agora eu recebo Pô. a informação de que ele está contando uma história. É, uma só? vitória <risos> agora... do Flamengo é... em cima do livro, Olha lá. E Galvão, pra gente fechar nossas homenagens. Ah, não! Aí, aí. Ah, não, vai ah, fechar já? Ainda vai fechar. Não, ah, não. vai ter mais uma etapa. Não, agora, quem é aí, disse que depois do Galvão eu não, futei? Não, não, não. É... Falta a, é a, é a dancinha. Eu mas... não abro mão... É, o berimbau do... vem aí. Ah, eu, eu não, não abro então, mão do então, berimbau. Ó, se for, se for pra fechar, Gabriel, eu vou eu vou, eu vou. eu vou eu vou, fazer minhas necessidades. Pode que abrir isso? a câmera aqui. É oh, isso. É rápido, é rápido. Eu... É isso. Mas você sabe que... Não, o pilhado falou... não ah, deixa eu ir no banheiro, pilhado, pilhado, você falou um negócio que é verdade. É, é óbvio que a homenagem é justa, merecida... Oh, o presidente dessa é Agora vem o presidente. Opa! É, 29, 29. Abre 11 e meia da manhã. Presidente, agora... Vamos ouvir a palavra discurso. do presidente. Presidente... O cara arrumou essa bufunfa toda pra todo mundo. o mínimo, ele tem que fazer um discurso. Nossa, ó, agora o presidente, é claro, o presidente vai falar. Cara. É claro, óbvio. Agora o presidente nós vamos abrir mão Da palavra do presidente, pô. excelência é isso? Oh, poder. É, não é, parece ó. o Evo Morales um pouco presidente. Parece, aí, parece, não parece, não parece. Aí. parece. Que loucura, falando, pô. Que loucura, irmão. Oh, vamos lá. Já pra gente. Não, é claro que eu não vou querer ouvir o presidente da CBF. Eles estão me perguntando um ponto o se que a gente quer quê? ouvir o presidente. Claro que não. Caraca, Olha, isso. Oh, enquanto isso, Evo Morales falando lá. sobre planos da Bolívia aí pra... Ele falou, próxima... foi, apla foi aplaudido e continuou. Falou alguma coisa que se, se animou, Falou o pessoal aplaudiu. É, Todo mundo aplaudiu. Se ele falar alguma coisa de útil, a gente abre o som, <risos> o presidente da CBF. Se não, a gente não tá aqui para dar voz. <risos> o que ele tá falando de útil, Gabriel? Ele exige não só contra o racismo, contra qualquer tipo de discriminação. Isso nós vamos fazer de uma forma, assim, veemente. Legal. E com relação à administração da CBF, e isso é, minha, é, é meu tipo de vida, meu estilo de vida, entendeu? Procurar sempre tá falando do estilo de vida será que ele fala que ele vai pra praia que ele vai tá vendo? que ele dá uma caminhada você já tá falando já tá... quase cinco minutos tá falando sobre o estilo de vida dele cinco pronto agora acontecer... virou biografia do presidente da CBF Ele vai para teve pra a biografia tá do tarde. Galvão agora a biografia do e presidente o tempo da, passa da CBF essa torcida é brasileira pura cara cara inacreditável olha eu achei tá na hora de pegar a bolinha tira logo a bolinha desce desse pote do que for vamos fazer o um sorteio da cbf pela nossa chegou agora vem placa, placa agora. chegou uma placa aí a Galvão! Temos uma placa agora coisa linda Pelo... placa é bonita hein grande né <risos> essa placa não podia ter sido entregue na hora da homenagem agora o galvão vai agradecer a placa é. olha aí olha <risos> Que loucura, gente. Pode ler, Galvão? Eu vou segurar. Meu Deus do céu. Vai ler. Ah, a placa. Ele vai ler a placa. <risos> claro. Gente, virou um programa de piada. É, mas agradecer a é placa. Cara, mas tá muito divertido. <risos> tem que agradecer a placa. Você tá reclamando, eu tô morrendo de rir um programa <risos> de internet. Isso, isso é, de média. Média. é muito bom. Olha, isso é maravilhoso. maior. Do que ver o Mauro César tão sorridente. O que eu espero de você é de... exatamente ah, isso ah, que ah, você ah, falou. Uma vez ah, calma aí, deixa eu só avisar isso, deixa eu avisar isso aqui, Mauro esse... César. É. Ó, deu até o horário do Mauro César Pereira. A gente não vai ter o brilhantismo do Mauro César Pereira não, não aqui no debate, porque o Galvão falou tanto. Então a gente já laventa, mas a gente vai seguir aqui, porque a gente tem que falar do sorteio da Copa do Brasil. A gente vai seguir. Ele continua falando. Ele continua falando dos exemplos que ele Nossa, tem. Os dois agora faltavam um. terceiro foi pior. Que loucura, cara. E tem muito a ver com esse momento. Obrigado, gente. Vamos pro sorteio. Oh. Porra! Vamos pro sorteio! Finalmente, galera, vamos bater 100 mil pessoas em homenagem ao Galvão Obrigada, Bueno. Muito o sorteio começa agora. Deixa o like, compartilha o link. Vamos bater 100 mil aqui no YouTube vai ter, hoje. Cala boca, pelo amor de Deus. verdade. Vai ter uma bateria. É o os copas é é do, do, do Brasil. Do Brasil. O vai, ter, vai ter um samba dos veteranos da mangueira. microfone de novo. Vai gente, ter os veteranos da mangueira. Vai ter um... A gente vai pro sorteio, galera. estamos indo pro sorteio Calma. finalmente. Calma, o ah, que, que é isso, cara? Agora, é a Dinê? É. É quem é é ali? Quem é? Quem é ali? Ele não tá explicando, acho que, como é que vai ser? Será o sorteio? Vamos começar. Como é que vai ser o sorteio? Então, Pelo amor de Deus, São eu vou ter vão... que ir no banheiro, gente. Calma. Não, Exatamente. eu vou ter que ir no banheiro, não dá. Que realizar Tem que tá hoje. Com pressa por quê? Parte... Tem, calma. Confronte. Mas parar de falar aqui, vamos botar o vídeo, que fica mais claro pra todo mundo, né? Vídeo de novo? Gente, não vai começar o sorteio ainda, não, cara. Você vai explicar. <risos> Mas todo mundo sabe o que é sorteio, você tira a bola, tira a outra bola, pronto, caiu. Calma, calma. Tem, um que, tem que explicar. Calma, calma, mas não se irrite. Aproveita os sorteio. Que, é que, tá que loucura, cara. Que maravilhoso. Gente, eu tenho pra ser que o Pelé tá apurado, entendeu? CCC. Gente, mas que loucura, todo mundo sabe como é que é o um sorteio. Tirou uma bolinha, tirou a outra, aí, jogo, acabou. 16 clubes CCC são inseridos no único pote do sorteio onde todos os clubes podem se enfrentar. Isso. No sorteio, o primeiro clube sorteado enfrentará o clube sorteado na sequência, formando assim o primeiro confronto. O procedimento segue Não. até o último clube ser sorteado, definindo-se assim os oito confrontos da quarta fase. Pronto. Considerando-se questões de segurança banheiro. pública, dois clubes de uma Fila, mesma cidade, isso. gerando uma inversão no posicionamento do diagrama para que cada clube seja mandante em cada uma das datas base. Para cada confronto, se a bola sorteada for ímpar, o clube colocado à esquerda da no diagrama fará o jogo de ida como mandante. Se sair a bola par, mandante é um sorteio, na partida de ida... <risos> mas tá engraçado isso aí. Cara. Não é, não é, juro, não sou só não, eu. Isso aí, tá engraçado. Passou de todos Não, desligue. não, tá engraçado. Tá Bom, engraçado. a gente vai, vai, vai eu, ter o sorteio. Mas eu tô me divertindo, divertindo mais com pilhada do eu, que... Mas eu tô divertindo mais pilhada do que... divertindo pra isso. cá, entendeu? Vem para cá. O pessoal tá cá. falando assim... Eu quero ganhar a placa. Jornal Nacional transmite ao vivo... Olha aí Cara, e nada, de bolinha, hein? nada de bolinha Nada de bolinha Você não vê nada é, não da nada. bolinha Nada, nada tipo, Tá todo mundo me zoando aqui Que eu quero tá pegar bolinha, bolinha, bolinha, bolinha E nada da bolinha apareceu Chegou o sozinho da Dinê também tá animado é. é Ô Gabriel, eu posso deitar em cima da mesa? Não Você me dá essa autorização? Só rapidinho Não, você vai cair da mesa Vai com limite Aí que vai cair você essa Você vai cair da aqui. mesa Não, eu, de, não eu é de, deito assim Então eu deito assim, ó Oba, olha lá Acho que agora vai Olha lá Agora vai. Vai perder o sorteio. Eu vai perder o sorteio? Eu acordo, boto o despertador. Olha lá, olha lá. Peço para Larissa e Bruna. Finalmente. Agora vamos ver. Vai começar o sorteio. Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo.